29 de agosto, dia de visibilidade lésbica. A gente não podia deixar esse dia passar, então a gente vai falar das nossas lésbicas preferidas nas séries. Sou o Miki. Sou a Júlia. E, e esse é o TV tá em cores. cores. Antes de começar esse vídeo, a gente pede pra você dar like esperto nesse vídeo mais que especial, né? Se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e apertar o sininho. Por quê, Júlia? Porque ele é muito importante, que é com ele que vocês recebem notificação quando tem vídeo novo aqui no canal. Apertar o sininho, principalmente hoje, né, Hoje, gente? então, é muito importante. Hoje é muito importante. E, assim, pra deixar muito claro, gente, a gente vai ter spoilers nesse vídeo, né? Então, se prepara, quando a gente falar a série, a gente vai falar o personagem, e aí você fica preparado aí se você faz ou não. Eu vou falar, obviamente, das minhas mães maravilhosas de The Force, Steph e Lena. Elas ah, são não. perfeitas. Sério, tantos filhos que elas adotaram, sabe? Lindas, perfeitas. E assim, os filhos, né, têm todos os rolês deles, mas elas têm os rolês delas muito incríveis. Ah, e elas ficam ali, né? Não, elas são linha dura. E é muito engraçado que tem a mãe linha dura, que é a policial, e tem a mãe que todo mundo conta os problemas, que é a professora. Ah, e aí ela fica, tipo, por que, que você tá me contando? Conta pra sua mãe. Aí ela, não, mas é porque você. Você não vai brigar comigo, meu cara. É isso. Isso é ter duas mães. É, a, a relação delas é muito, muito bacana, Sim. né? Porque... De verdade, eu acho que é uma das séries com mais família moderna que anda rolando, e as duas, assim, fazem um trabalho maravilhoso. Sim, né? e tem várias, assim, tem todas as discussões dentro da série sobre a relação delas, a relação delas se descobrindo, a relação delas entre família. Porque assim, a Steffi, ela só se descobriu por causa da Lena, né? Tem todo um rolê de, tipo, a maioria das pessoas falam ah, ela é bissexual, cara, assim, ela não fala. porque isso? Elas também são mais velhas. Eu acho que uma das coisas mais interessantes é a relação delas vendo na perspectiva delas serem mulheres mais velhas que a gente. É, e tem o um detalhe de ser uma relação interracial, né? Que Sim. tem as questões da negritude, sabe? Sempre tem, tem tá? É muito legal que a série, ela vai, né? E... Ela reconhece que os filhos são latinos, que a mulher é negra, sabe? assim. Tem todo um trabalho ali de reconhecer que aquela família ela não é o estereótipo de família branca, principalmente LGBT, que a gente vê toda vez. Primeiro sapatão que eu vou celebrar aqui, vou celebrar sim, porque faz muita falta, é a Pulsei, de Orange the New Black. A gente sorri mas a gente chora ao mesmo tempo, né? Cara. É muito complicado. Eu, cara, a Pulsei é, foi uma personagem assim incrível em Orange the New Black. É uma pessoa que não tinha como alguém desgostar sim. daquela mulher. Ela, ela era adorável, adorável, ela era maravilhosa, ela era engraçada, ela era gente boa, ela ajudava todo mundo, ela era, sabe? Ela era inteligente, ela era Puta, ela Sim. era divertida. Ela era absolutamente tudo! E o rolê da Pulsei é que eu acho muito interessante como é que ela vem de uma família que é muito privilegiada Sim. e por N motivos ela acabou caindo no sistema carcerário foi presa e ela tem que lidar com as situações. Só que é muito complicado, né? Porque é uma mulher negra, lésbica e que todo mundo supõe que vem de uma família pobre, sofrida... Sendo que... que ela fala três línguas e a, família... a mãe dela é professora, o pai dela é militar, sabe? Tem até uma discussão dentro da série sobre isso, que a gente sempre fazer esse estereótipo das mulheres negras. Sim, e eu acho que a gente não pode deixar de comentar sobre a morte da Pulseira, como é que foi uma morte muito violenta e desnecessária sim, não, era, não precisava chegar naquele nível, só que já que estamos falando de sapatão de lésbica, assim, maravilhosos, né? Vamos lembrar dela, vamos celebrar ela, a Pulse foi teve uma jornada muito, muito bacana na série toda. A gente não pode ignorar o fato, né, que a morte da Pulsei foi uma coisa muito violenta, foi completamente necessária a forma que foi abordada ali, só que toda a trajetória da Pulsei é muito, muito bonita, é muito bacana, principalmente a forma de amizade que ela tinha, sabe? E foi muito triste ver ela tendo que ir embora. Só que a gente também tem a Samira Wiley, que é a atriz que faz a Pulsei, que também é lésbica e tá fazendo vários trabalhos aí. Ela fez já Handmaid's Tale, ela fez Love, Death and Robots, ela tá fazendo muita coisa bacana. E a Pulsei foi mais um ali uma estrela na constelação dela, que foi incrível e eu fico arrepiado só de lembrar daquela mulher que era maravilhosa e saudades eternas. Não faz muita é. falta. Eu vou falar da minha sapatão que toda vez faz uma besteira, eu fico muito triste, que é a Maya Rindell de The uh -huh. Good Fight. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto dela, assim, eu sempre acredito que é, mas ela sempre faz um monte de besteira e eu fico amiga. Eu não, gosto, porque você vê que o sapatão também é gente, assim, Sim, exatamente. erra. Não eu é gosto, eu gosto de ver ela errando também, eu gosto de olhar e falar putz, você não precisava fazer isso, você não precisava sacanear as pessoas dessa maneira. Mas é isso, ela é advogada, ela é rica, ela viveu a vida inteira muito bem, então, só ela tá fazendo o rolê dela, que não é um rolê legal E ao mesmo tempo, tipo, ela tá fazendo bem Porque ela é boa E aí eu fico meio, eu fico entre o Muita raiva dela tá indo pra um lado Que eu acho muito ruim E muito feliz de que ela está sendo uma bad girl é muito difícil essa dualidade. É. E eu gosto muito da The Good Fight, que os erros dela são justificáveis. E tem consequências. E tem né? consequências. Tipo, ela fazer uma besteira porque ela quer ficar no topo, vai ferrar com ela e com as outras pessoas. E isso é muito mostrado. Eu gosto muito dessa última temporada, que ela meio que good cagou. Vi The Good Fight. Eu ia falar com The Good Wife, mas The Good Fight também é incrível. The Good Fight é tudo! The Good Fight, assim, nessa terceira temporada, foi assim, o chute. Foi na porta, na cabeça, em tudo, nas pessoas. Assim, eu não esperava ser esse nível. Eu ficava assim, meu Deus. E quando a Maia apareceu, eu sempre falava, lá vem. Ela é. teve menos participação nessa temporada, mas o arco ela... dela foi Sim, bem o bom o arco foi dela bom. foi muito bem feito. Fez todo o sentido com a série, com todas as situações que estavam acontecendo dentro da série. E a questão de ela ter notado que pra ela a... o certo não é o importante. E os héteros podem ficar de lado. Os né? os héteros podem ficar de lado. Cansei. Nada acontece, se você é hétero... A gente, respeita, a gente respeita, a gente respeita. Comenta aqui se você for hétero. <risos> mas é isso, a Maya, ela é ótima, mas ela é péssima. Pra fechar aqui a listinha de sapatão, vou falar de outra sapatão complicada, que é a Arizona, de Grace Anatomy. Foi que, difícil. É, Grace também, assim, tem essa coisa de sair, entrar personagem e tal. Então vamos falar de toda a trajetória da Arizona, né, que a gente teve até... Décima quarta, décima quinta, não lembro direito, mas é, eu acho que a Arizona é uma personagem incrível pessoal porque no meio de tantos personagens muito bons de Grey's Anatomy, ela se destaca por inúmeras camadas e eu gosto muito do arco dela sobre a traição como a Kelly Sim, e tal, eu achei pesadíssimo, por... mas eu achei muito bem feito. É, é muito bacana porque eu acho que falta a série mostrar... Traição sendo puramente traição. Porque geralmente tem essas coisas tipo: Ai, ah, não, eu não tava me se sentindo amada, eu não tava não sei o quê, tem não, sempre minha galera. Ali, o que a Arizona fez foi errado, ela soube que foi errado. E ela fez em porque ela fez. Ela foi uma pessoa ruim naquele momento. E eu acho que é bacana você ter uma, uma dualidade ali, ter sim. camadas com uma personagem, principalmente sendo LGBT, numa série enorme que é a Grey's Anatomy. E a gente poder ver que um personagem LGBT também é complexo, sim. tem falhas, a Arizona sim é uma pessoa. Incrível. incrível, em inúmeros e inúmeros, inúmeros aspectos. Só que ela dá umas bolas fora e essa foi uma grande, então eu gosto dessa narrativa dela que teve. Eu achei muito interessante o fato de ser a, a mulher lésbica que traiu, porque normalmente tem todo aquele estereótipo da mulher bissexual ah, que trai. É ah, total, e eu total, fiquei total. assim, putz, chato, não, mas total. pelo menos assim, eles mostraram, não cara, a gente trai também, é chato, acontece. E não só isso. <risos> traiu Kelly, que traiu é a, a a, Kelly. A, uma dos melhores perfeitos do, do universo da humanidade. Que é isso, assim, tá, a Kelly já tinha traído alguém antes? Tinha, mas assim, não era o rolê dela agora, ela tava direitinha. Ela, quando ela traiu a Erika, na época que ela tava namorando a Erika, era uma relação super complexa. Com a Arizona, elas estavam elas bem, elas estavam sentadas, sabe? Tipo, tinha uma elas, relação de ela casamento. Só foi, ela ela só foi filha da mãe, ela, ela foi filha da mãe. mãe e, e às vezes as pessoas fazem isso. E eu acho muito importante esse da Arizona, porque a Arizona era sempre um docinho. Sim. Então, assim, mostrar pra ela, cara, fiz merda assim. E mais que tudo, eu acho que a Arizona nunca deixou de mostrar que ela é uma mulher lésbica cis e ela não tem vergonha nenhuma contra isso e ela deixou muito claro. E é... Hum, sério, eu não canso de falar o quanto é bonito e o quão bom e quão forte é ver isso em Grey's Anatomy que vamos combinar, tá aí. Anos e anos e anos e continua a rainhazinha da ABC. É isso, gente. E agora a gente quer saber de vocês, né? Sim. Vocês concordam com o que a gente falou aqui? Falei também mais personagens lésbicas pra gente. Principalmente porque eu preciso de novas séries. E, assim, comentem também os outros vídeos da gente. Tem um outro sobre visibilidade lógica que a gente fez que é muito legal. E a gente se vê no próximo. Não esquece de dar like. Tchau, tchau. tchau. tchau.